Oi, novo banhado construído de águas cinzas, desfazendo o banhado. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue muito agradecido por estarem acompanhando o canal. É, quem vem acompanhando já sabe que eu acerto e erro, né? E conto dos acertos e conto dos erros. Aí o que, que é que, que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo... Dois novos laguinhos, estão usando o saibro, experimentando o saibro para ver como é que, que ele funciona. Fiz a textura do saibro, ele dá mais arenoso, mas também com uma quantidade grande de silt. E o silt tem umas propriedades, a gente vai ver em algum momento quando a gente aprofundar em, em textura do solo. É, mas a, a, o silt ele tem uma propriedade que é, um solo com muito silt ele acaba formando uma, uma camada fina na superfície desse solo e essa camada fina ela acaba endurecendo e impede tanto a emergência de plantas novas quanto a infiltração de água. Então, nesses lugares a erosão pode se dar muito rapidamente e pode dificultar também a entrada de água porque o silt acaba preenchendo os poros. Lugar de maneira de resolver isso, entre outras, incorporar mais matéria orgânica e aí, com o tempo, os animais que estão presentes ali, é, minhocas, invertebrados e tudo mais, vão fazendo as galerias e vão é, consertando um pouco as coisas. No caso do nosso banhado aqui, eu acabei achando que havia furado a lona, é, eu com o Miguel tiramos toda, refizemos o banhado tiramos a lona. Depois de lavar a lona, descobri que não tinha furo nenhum. E aí, durante esse processo, eu percebi que aquela água que eu queria, eu achei que fosse estar acumulada lá no fundo, não aconteceu isso. Ela parou da metade para cima. E eu não entendi até agora o porquê disso. Mas ok, continuo os estudos para entender isso. Porque eu achei que a água fosse infiltrar até a base ali onde está a lona e a partir dali formar um... Não aconteceu isso. Talvez o dreno é, que eu coloquei tenha auxiliado nesse processo, não sei. O fato é que vocês vão ver a parte de baixo está seca quando devia estar tá mais úmida. Bom, seja como for, aconteceu também um, um pouco a história dessa camada superficial impedir a infiltração de água e então, talvez nesse conjunto aí... O, o banhado não funcionou tão bem quanto era de se esperar. Mas ok, tem outras ideias pela frente, o próximo vídeo a gente conta disso. Nossa caminha de brita está feita. Com o Miguel nós já recobrimos a lateral, o bidim está segurando o solo, isso me dá tranquilidade se eu precisar entrar com alguma ferramenta aqui antes de chegar na lona o bidim impede, ou se estiver caminhando, alguma coisa nesse sentido, o bidinho ajuda a segurar. Estamos fazendo isso por conta dessa lona, que não a qualidade dela não, não me agradou muito. Então daí a, as várias camadas que a gente foi colocando. Eu vou esgotar esse laguinho, que nós vamos usar um pouco desse solo, para depois fazer por aqui. Já, já vamos recobrindo essa parte do laguinho. Ali em cima vai mais um pedacinho de bidim para proteger o plástico. E aqui nós vamos colocar outra camada de solo de, de saibro desse outro lado antes de fazer de levantar a paredinha. A paredinha eu quero colocar um plástico no meio dela para forçar a água a passar por baixo aqui da, da nossa paredinha, então a parte de cima fica impermeabilizada. Vamos ver o que, que a gente vai conseguindo com, com essas mudanças. Por cima da caixa de brita, colocar um pedacinho de lona para dificultar ou impedir a passagem de água pelo solo, lá de daquela parte para essa segunda parte aqui que está sendo feita ainda. Então fizemos uma paredinha de terra. Miguel agora está jogando é, um pouco de terra desse lado, de cá. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está é tá feito. Colocamos uma lona. Um pouquinho. Começamos a subir a terra desse lado. Completando com terra depois de maneira que a lona vai ficar nessa parte de cima impedindo a água de passar pelo solo aqui em cima, obrigando então a água a infiltrar e passar pela caixa de brita que está na parte de baixo, como a gente mostrou no, no, nos vídeos, então esse pedaço aqui vai ficar isolado, a água só vai ter um caminho que é passar bem Vem de lá, vai passar nesse cantinho, enchendo essa parte, infiltrando, passando por baixo pela caixa de brita para chegar nesse outro laguinho Vamos acompanhando. E eu e o Miguel, outra vez, refazendo o primeiro banhado que nós fizemos. Erros. Primeiro, o saibro... Eu havia feito a, a textura, deu uma textura arenosa, mas ele não estava funcionando bem. A capacidade de percolação dele estava menor do que eu tinha previsto. E eu acabei fazendo uma besteira também, que em algum momento eu furei a lona. Então, tem que abrir para ver onde é que está esse problema e nós vamos acabar refazendo. É, eu já entendi aqui algumas coisas. Eu fiz esse, esse primeiro banhado muito profundo. Vou diminuir a profundidade dele. O saibro por baixo não ficou legal. Por baixo tem que ser mesmo ou brita ou uma areia mais grossa. E aí o saibro por cima, tudo bem. Nessa outra parte nós vamos deixar o saibro... Só na parte do fundo. Porque aqui vai ser um, um laguinho. Aí, vamos ver como é que o saibro. Vai se comportar. Nós vamos refazer toda essa parte. Miguel já está tirando. O saibro que a gente colocou. Depois eu vou tirar essa lona. Vou pensar como é que eu vou refazer as coisas. Mas então em princípio. A história do saibro. Como o material filtrante aqui que a gente estava pensando, não deu certo. Estamos eu e o Miguel trabalhando com as águas cinzas. Eu já tirei as pedras daqui. Nós vamos refazer todo o sistema. Miguel está tirando o, o saibro. A outra parte já está encaminhada. Hoje ainda a gente já vai tirar essa lona daqui, estamos repensando as coisas, vamos deixar aquela parte mais alta, vamos diminuir a profundidade desse, desse banhado, que não deu certo essa história que eu estava querendo fazer. Então nós vamos inventar de fazer de uma outra maneira. Miguel é um trator, no instantinho ele vai fazendo as coisas. Só para lembrar, nós estamos aqui descalço mexendo com água cinza. Porque aqui não, não tem contaminação com coliforme, né? Isso daqui é água que está vindo de cozinha de cozinha, pia, tanque. Então você não vai fazer um negócio desse. Com esgoto, né? com esgoto mesmo, né com água preta. O que era para estar tá acontecendo aqui? A água deveria estar tá no fundo, formando o lençol freático. Isso tudo aqui devia estar tá encharcado. No entanto, a água se manteve na porção média do banhado, de média para cima. E ela não encharcou aqui embaixo. Eu não sei porquê. Ainda quero entender isso. Olha a água que está em cima, ela está descendo aqui nesse momento. Aqui embaixo tem um bidim e tem rocha também. Mas a água devia estar tá acumulada aqui no fundo e não está. Era para estar tá como ali, ó, um, um banhado, né? ó era para estar tá úmido, bastante úmido e no entanto aqui no fundo não aconteceu isso já já estamos quase no final retirando o o plástico e o bidim ah, ali o Miguel a bagunça está grande. Fiz uma ligação direta do, do encanamento de águas cinzas, que está vindo aqui do nosso filtro, que está um, uma beleza. Chegada das águas, né? É, revigora todas as plantas. Mas então, da saída do, do filtro, já não vão refazer esse banhado. Fiz uma ligação direta para levar a água para aquele primeiro laguinho. E o nosso filtro já está funcionando. Vê que a água não parou ali, ela infiltrou e no que infiltrou acumulou aqui na, na parte de baixo. Ok, que era isso que a gente estava querendo. Choveu esses dias, então está molhadinho, mas vê que o bidim ajuda bem a segurar o o saibro em cima do plástico, isso tudo vai, vai ficar mais fechado depois a gente vai acompanhando todo esse processo e aqui é que vai ser o laguinho um pouco mais fundo, a parte de cima vai funcionar então como um filtro a água vai passando por baixo, esse aqui nós vamos ver ainda como é que vai fazer, provavelmente eu já descobri que ficou fundo demais, não estava funcionando, né? então nós vamos diminuir a profundidade dessa wetland e talvez utilizar só as pedras e plantar papiro, que o papiro dá um enraizamento legal e ele vai funcionar também como um filtro. Então por hoje é isso. Né? Estiverem curtindo, já sabem, nós estamos programando cursos, os cursos estão começando a acontecer em, em diferentes lugares, se tiver interesse, tem um link aí para a página de abertura do curso, tem uma, é, um, um e-book gratuito, entra lá e, e baixa ele, só dando uma linha geral em alguns sistemas de, de tratamento, contando um pouquinho do saneamento no, no Brasil, contando um pouquinho do que é, de, é saneamento ecológico, né? se tiver interesse, dá uma olhadinha lá. É só se inscrever e baixar o e-book. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.